Salve, salve, moçadinha! Nesse vídeo vamos começar a falar de Roma Antiga. E a primeira coisa que precisamos saber sobre esse assunto é que Roma é uma cidade. A capital da Itália, um país localizado no sul do continente europeu. A Itália é um país que ocupa toda a Península Itálica. Essa região da Europa que aparece dentro do círculo. O formato dessa região Parece até uma bota, né? Repare que a Península Itálica tem uma parte ao norte ligada ao continente, mas a maior parte é cercada por mar. Temos o Mar Adriático a leste, o Mar Jônico ao sul e o Mar Tirreno ao oeste. Todos esses mares fazem parte de um grande mar, o Mediterrâneo. A cidade de Roma fica às margens do rio Tibre, que nasce no interior da Península Itálica e deságua no mar Tirreno. Roma é uma cidade grande e moderna com avenidas largas, muitos carros, estação ferroviária e aeroporto, muitas construções e uma população bastante numerosa. Roma é hoje o que chamamos de uma metrópole. Além disso, Roma é uma das cidades mais visitadas do mundo. Durante o ano de 2019, por exemplo, Roma recebeu mais de 10 milhões de turistas. Apesar de Roma ser uma metrópole moderna, os turistas que vão a Roma, ou pelo menos uma boa parte deles, estão interessados em coisas bem antigas, objetos e construções históricas, museus, ruínas, ou seja, os vestígios de épocas do passado. Especialmente um passado muito antigo, dos primeiros séculos de Roma. Sim. A cidade de Roma existe há muito tempo, certamente ela começou com uma pequena aldeia uns 2700 anos atrás, mas foi se desenvolvendo e se transformando muito ao longo dos séculos. Para vocês terem uma ideia, Roma é muito mais antiga que a Itália, isso mesmo, a capital do país é mais antiga do que o próprio país. Como isso pode acontecer? É que menos de 200 anos atrás, quando decidiram criar esse país chamado Itália, nos moldes como ele é hoje, já existiam várias cidades naquela região. E Roma era certamente uma das mais antigas e importantes. Quando digo que Roma foi muito importante no passado, é porque cerca de 2000 anos atrás essa cidade chegou a dominar muitos territórios muito além da própria Península Itálica. Na antiguidade, Roma foi um dos maiores impérios da história. O fato é que muita água já passou por baixo das pontes de Roma. Com tantos séculos de existência, a cidade já foi muito diferente do que é hoje. E é a história antiga de Roma que vamos estudar. Nesse vídeo aprendemos que Roma é uma cidade localizada na Itália, um país europeu próximo ao mar Mediterrâneo. Aprendemos também que Roma é uma cidade muito antiga e que passou por grandes transformações ao longo do tempo. Nos próximos vídeos vamos aprender um pouco sobre a história antiga de Roma e sobre como viviam os antigos romanos.